Nintendo Wii é um videogame revolucionário na história do universo gamer, um console que por um período pareceu que até mudaria o modo em que jogamos videogame, parecia que não utilizaríamos mais joysticks. O console tinha como seu maior trunfo um controle com sensores de movimento, chamado Wii Remote e jogos que deram outro significado àquilo que chamamos de interatividade. Porém, antes da Nintendo chegar até esse console revolucionário, a empresa bateu muita cabeça e amargou dois fracassos consecutivos é a gente pode dizer que foi um fracasso sim pelo menos em vendas essa é exatamente a história que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje como a Nintendo saiu do seu posto de líder de mercado foi parar atrás de Sony e Microsoft e finalmente deu a volta por cima e regressou ao seu topo só que para a gente entender melhor tudo isso é preciso voltar até o ano de 1994 isso porque na chamada quinta geração de videogames a indústria mudou totalmente com a chegada desse bicho aqui o primeiro PlayStation algo que ganha ainda mais força quando sabemos que a Nintendo jamais havia perdido a sua liderança de mercado nos consoles. Durante as gerações anteriores. Desde o lançamento do NES ou Famicom que está aqui na minha mão em 1983. A Nintendo reinou absoluta e nunca se sentiu ameaçada por nenhuma rival, lembrando que na terceira e quarta geração, a Nintendo possuía exclusividade de basicamente todas as grandes soft houses do mercado, como Capcom, Konami e Squaresoft, e assim vai um monte de outras soft houses. Durante esse período ela nadava de braçada, muitos estúdios tinham que dançar conforme a música tocada, isso claro, se quisessem continuar publicando seus jogos em sistemas de sucesso Como Nintendinho, Super Nintendo e Game Boy Ou seja, as soft houses tinham que se submeter a certos acordos como a exclusividade dos jogos nos aparelhos da Nintendo, a limitação de cópias, já que só se poderia usar cartuchos fornecidos por ela própria. Além de muitas outras coisas, que dariam um vídeo falando só sobre como funcionava os contratos de exclusividade da Big N. Na quinta geração, a Sony com seu Playstation mudou tudo, oferecendo uma proposta totalmente diferente da Nintendo, onde colocavam a margem de lucro lá embaixo. E até superavam o valor de repasse que os estúdios tinham direito. Para completar, a Nintendo, além de não abrir mão de sua antiga divisão de lucros, ali em plena era digital com a popularização do CD, a Nintendo continuava a publicar jogos em cartucho em seu console de quinta geração, o Nintendo 64. E é bom lembrar que o Nintendo 64 tinha o hardware mais poderoso que o do Playstation. Só pra não esquecer, tá? Com isso, os estúdios também pagavam pela utilização dos cartuchos. Por quê? Porque só a Nintendo fabricava esses cartuchos. A Sony aproveitou essa postura da Nintendo e entrou com os dois pés na porta. Realizando diversos generosos acordos com as principais soft houses do mercado. E firmando uma inacreditável parceria de exclusividade com a poderosa Squaresoft. Dona de franquias que fizeram muito sucesso nos consoles da Nintendo como a série Final Fantasy e Chrono Trigger lembrando que a Squaresoft só publicava jogos para Nintendo durante todo esse período de terceira e quarta geração, e mesmo que a Capcom e a Konami continuassem dando suporte ao Nintendo 64 os jogos das empresas terceiras jamais atingiam a qualidade dos games feitos pela própria Nintendo isso porque as outras soft houses não dedicavam tempo e atenção necessária para produzir os jogos nos cartuchos já que tinha uma plataforma rival, muito mais lucrativa e que oferecia uma mídia que possuía 10 vezes mais capacidade capacidade de armazenamento. Resumindo, o Nintendo 64 vendeu menos da metade do PlayStation 1 e pela primeira vez na história, a Nintendo se viu na situação de correr atrás do um prejuízo. A sexta geração de consoles foi ainda mais desastrosa para Nintendo, pois dessa vez outra grande gigante entrou no mercado de games, a Microsoft. Com esse monstro aqui, o que a gente chama hoje de Xbox clássico um videogame poderosíssimo que mais parecia um mega computador disfarçado de videogame coincidentemente a estratégia utilizada pela Nintendo para essa nova geração foi apostar justamente em seu poder tecnológico lançando assim o Gamecube que de fato é mais poderoso que o hardware do Playstation 2 e mostrou isso com o remake do primeiro Resident Evil Gamecube que finalmente possuía uma mídia digital, mas não era um CD comum na verdade era um mini DVD, confeccionado pela própria Nintendo para não pagar royalties para a Sony, já que a concorrente era uma das empresas desenvolvedoras da mídia CD e também da de DVD né no entanto agora com menos apoio das soft houses terceiras e se colocando num afastamento natural das outras empresas o Gamecube, assim como o Nintendo 64, teve que viver praticamente dos jogos exclusivos, feito pela própria Nintendo. E para quem achava que o primeiro Playstation tinha feito muito sucesso, nem poderia imaginar onde esse bicho aqui, o Playstation 2, poderia chegar. Pois é, esse console aqui que tá na minha mão, ganhou um apelido bem carinhoso no mercado rolo compressor, já que simplesmente não havia qualquer disputa entre seus concorrentes na época, só para você ter uma ideia, hoje as vendas finais de cada console que fez parte da sexta geração, trazem o Playstation 2 na liderança isolada com mais de 150 milhões de unidades vendidas, seguidas pelo Xbox, depois pelo Gamecube, ambas bem próximas, ali na casa dos 20 milhões e pouco de unidades vendidas o Playstation 2 é até hoje o videogame mais vendido de todos os tempos outra empresa concorrente da época, a SEGA, que abriu a geração com seu Dreamcast encerrou a produção de consoles naquela mesma geração, depois de vários percalços mas isso é assunto pra outro vídeo né ou seja, a Sony naquele momento realmente mudou a cara da indústria dos jogos eletrônicos e algo precisava ser feito pelas empresas rivais outra mudança aconteceu com a chegada da sétima geração as TVs de LCD começaram a dominar o mercado e as resoluções HD e Full HD se tornaram padrão até mesmo as transmissões de canais abertos da TV aderiram a esse novo formato de modo que tanto Sony quanto Microsoft preparassem seus próximos consoles para que já rodassem nessas resoluções ou seja era esperado que dessa vez, todas as empresas do mercado, focassem no poder gráfico de suas máquinas. E no investimento de jogos, entre aspas, cinematográficos. No entanto, como dessa vez, a Nintendo não poderia nem pensar em errar. Pois na época, as contas da Big N não estavam muito bem. Digamos assim, né? Se é que vocês me entendem. Ela sofria perigo real de falir. Isso mesmo que você ouviu, viu? Mas aí você vai me perguntar, é uma empresa do tamanho da Nintendo, como pode falar assim, da noite para o dia? Primeiro que a Nintendo é uma empresa de videogames, enquanto as outras principais concorrentes da época e até de hoje também, tem vários outros braços além dos videogames e segundo que poucos setores são tão cruéis quanto o mercado de videogames o valor investido de um jogo por exemplo é altíssimo muitas empresas investem tudo que tem em um jogo e se o projeto não dá certo pode ter gastos que superam e muito o valor total de uma soft house imagine então se for um hardware um videogame se der errado então a Nintendo então decidiu novamente fazer diferente e apostar em algo completamente inusitado. Por volta de 2002, o designer Shigeru Miyamoto, uma das pessoas mais influentes e inteligentes da Nintendo, mas não só da Nintendo, da indústria em geral. Para você que não conhece, ele é o criador das franquias como Super Mario e Legend of Zelda ele disse numa entrevista que a equipe interna de desenvolvimento não teria mais nenhum interesse em competir pelo poderio de hardware na próxima geração e que em vez disso iriam priorizar novos conceitos de jogabilidade, aliás Miyamoto também comentou nessa época que o jogo Dance Dance Revolution era uma das principais inspirações da equipe para o próximo console da Nintendo nesse mesmo período um dos mais antigos e os presidentes da Nintendo, o maléfico <risos> Hiroshi Yamauchi, decidiu se aposentar. Ele estava na empresa desde 1950, quando assumiu o lugar do seu avô. Em seu lugar entrou o amado Satoru Iwata que rapidamente percebeu que a Nintendo não estava acompanhando as tendências da indústria, sobretudo nos jogos online. E o ATA viu que a empresa também estava muito distante dos estúdios terceiros, e decidiu criar meios para se reaproximar deles. A primeira experiência aconteceu com o Nintendo DS, que trazia duas telas e uma delas sensível ao toque. Um verdadeiro marco nos consoles portáteis. Não demorou muito. O Nintendo DS explodiu. Vendeu como água. E como era esperado pelo presidente. Várias third parties fizeram questão de lançar jogos no portátil. E é claro. o ATA foi muito mais aberto. Deixando de lado aquela política de exclusividade do presidente anterior. Só para você ter noção. A Activision preparou um Call of Duty para o DS. Tamanho que era o respeito que o videogame tinha. Tanto que até hoje, o DS é ao lado do Playstation 2, os consoles mais vendidos da história. Esse sucesso então serviu também para que a Nintendo pensasse em como lançaria seu próximo console. Onde focariam numa tecnologia inovadora e moderna, que ninguém tinha visto antes. Bem como era o Nintendo DS. Foi também em 2002 que a Nintendo começou a trabalhar com a Gyration Inc., uma empresa que tinha desenvolvido várias patentes relacionadas à detecção de movimentos, que desenvolveu protótipos de vários controles. Que queriam patentear e licenciar. A Nintendo então pegou uma dessas ideias. E criou um controle focado em sensores de movimento. Completamente fora do padrão dos joysticks de videogame. Parecendo mais com um controle remoto de TV. Que no futuro daria o nome de Wii Remote. Joystick que acompanhava também outro controlador. Focado na câmera do jogo. O Nunchuck extremamente focado o emote nome que viria a ser adotado digamos assim permitia controlar os games que eram exclusivamente focados na proposta de sensores de movimento e também se transformava num joystick comum assim o jogador poderia aproveitar os games no estilo mais clássico por sinal a união dos dois o nunchuck e o emote casou como uma luva para alguns jogos em plataforma de área mais aberta mais do que isso em jogos como Mario Kart, por exemplo, a Nintendo adaptou uma espécie de volante, chamada de Wii Well Onde o jogador encaixava o emote nele e simulava a direção no ar. Algo que eu me lembro na época era bem surreal. Nessa fase de desenvolvimento, o Wii tinha o codinome de Revolution. Sendo anunciado assim numa coletiva de imprensa. Da pré-E3 de 2004. E na E3 de 2006, que foram revelar o verdadeiro nome do console. Uma curiosidade para você, é que o Wii é uma variação de Wii. Nós em inglês. Essa foi a explicação do próprio presidente da Nintendo que dizia Wii soa como nós em inglês enfatizando que o console é para todos o Wii pode ser facilmente lembrado por pessoas no mundo todo não importa o idioma que falam ninguém faria confusão não há necessidade de abreviar é apenas Wii a Nintendo pensava na interação dos jogadores tanto que pela primeira vez, um console da Nintendo não veio no lançamento com um jogo do Mario. Mas sim com o Wii Sports. Que como o próprio nome diz, é um jogo que traz várias modalidades de esportes para serem realizadas com o E como a Nintendo dedicou toda a atenção e grande parte do hardware para isso não pôde transformar o seu console em um videogame poderoso aliás quase não mexeram nele em nada nesse sentido há quem diga que o Wii é apenas uma versão melhorada do Gamecube que era poderoso na geração anterior mas nessa atual de gráficos Full HD ficava muito atrás dos demais e é isso mesmo que você tá pensando O Nintendo Wii não possui sequer uma resolução HD O software do Wii suporta no máximo uma saída 480p Sendo recomendado assim para TVs de tubo Durante toda a divulgação de marketing A Nintendo focava basicamente em falar de como seu console seria diferente de tudo que haviam lançado Mas assim que exibiam na tela algum jogo e colocavam alguém jogando Os cochichos e risos amarelos tomavam conta da plateia, que provavelmente era formada de jogadores de PlayStation 3 e Xbox 360, que ficavam babando com anúncios de jogos graficamente nunca vistos até então, já que o salto gráfico da sexta geração para a sétima foi talvez o maior salto até hoje. O ápice do momento mais constrangedor da história do Wii aconteceu na E3 de 2008 quando o console já estava solidificado no mercado a Nintendo apresentava então o game Wii Music para isso um time de desenvolvedores de peso incluindo Miyamoto subiram o palco como uma espécie de banda com emotes na mão para apresentar qual seria a maneira correta de experimentar esse tal jogo com um monte de tiozinhos japoneses no palco dançando e se mexendo igual a bandinha do Chaves. Além deles tocarem instrumentos imaginários. A reação da plateia. Antes, durante e depois da apresentação. Foi um silêncio total. Como nunca se viu em nenhuma edição da E3. Era inacreditável. Mas como diz o velho e conhecido refrão. Quem ri por último, ri melhor. As piadas que o Nintendo Wii recebia não paravam. Uma enxurrada de memes com imagens que colocavam o Wii como o console da terceira idade. O console do vovô e da vovó. Como alguém deixaria de jogar Uncharted um ou Gears of War para curtir uma partida emocionante de Wii Sports? Bem, a resposta foi bem clara. O público casual. Não, na verdade o preço também influenciou. Principalmente porque a Sony colocou a versão de 80GB do seu Playstation 3, pelo inacreditável valor de 600 dólares, isso mesmo. Com o presidente da Sony dizendo no palco, que os jogadores teriam que conseguir um segundo emprego para comprar o console. Olha só que absurdo, o Xbox 360 havia sido lançado um ano antes do console da Sony no final de 2005 e custava 400 dólares na versão que acompanhava um HD e a versão arcade sem HD custava 300 dólares o console da Microsoft liderou por anos a geração, muito por causa do valor e dos vários jogos que saíram na plataforma. Já que era bem mais fácil programar no console, que já tinha um hardware e software semelhante ao Windows. Enquanto a Sony trouxe o chamado processador Cell e uma arquitetura bem atípica daquela que a gente vê nos PCs. Muitos jogos, aliás, eram feitos o Xbox 360 e depois portados para o PS3. Numa versão meio que piorada, digamos assim. Em meio a toda essa troca de farpas, o Nintendo Wii surgiu em 2006. Custando apenas 250 dólares na sua versão branca. E 200 dólares na sua versão preta. Ambos acompanhando o jogo Wii Sports. Ou seja, o Playstation 3 custava 3 vezes mais que o Wii. E trazia pouquíssimos jogos na sua biblioteca até aquele momento. O típico movimento que transformou automaticamente o Wii no segundo console de todo mundo. Onde o público se dividiu comprando Playstation 3 e Xbox 360. Mas todos tinham como segunda opção o Nintendo Wii. Sem falar na imensa migração do público casual que compraram o console para fazer exercícios ou mesmo testar a tecnologia. O Nintendo Wii começou trazendo poucos jogos na sua biblioteca, mas ao ponto que as vendas do console aumentaram, novos jogos iam surgindo na plataforma. Por sinal, um dos melhores e mais criativos jogos da série principal do Mario foi lançado para o Wii. Super Mario Galaxy 1 e 2 é um jogo que subverte o conceito do gênero de plataforma, brinca com a gravidade, coloca Mario explorando dezenas de planetoides é uma ideia simplesmente genial que foi executada com perfeição por casar como uma luva no controle e o emote The Legend of Zelda também ganhou o seu exemplar com Skyward Sword que usava as mecânicas de movimento de um jeito que jamais havia sido feito no jogo você explora o mundo resolve puzzles e até batalha contra inimigos, utilizando o emote. Sem contar a febre que tomou conta do mundo todo, chamado Just Dance. O game da Ubisoft, que permitia o jogador dançar canções famosas de artistas reais. Exatamente no estilo citado Dance Dance Revolution. Just Dance demandava uma movimentação precisa, para pontuar melhor. E aquele que não seguisse os passos corretamente, seria o perdedor. Simples e ao mesmo tempo viciante. A SEGA também lançou jogos incríveis, como o lindíssimo Sonic Colors, que usou bem as funções do emote, para fazer o ouriço azul disparar em velocidade. Ou junto com a Platinum Games, no violento Mad World, um jogo que tinha uma estética semelhante do filme Sin City. Em que quando o jogador cortava o inimigo, o sangue vermelho jorrava na tela. Foram vários jogos que abrigaram a biblioteca do Wii. Com os estúdios terceiros voltando a frequentar a casa do Mario. Mesmo com versões mais simples de seus jogos. Durante toda a sua vida o Nintendo Wii rendeu diversos periféricos. E adiões que ajudaram a dar novas experiências a esses sensores de movimento. Além de trazerem também um controle mais tradicional. Chamado de Classic Controller. Esse aqui olha só que bonitinho. Com D-Pad e dois analógicos e quatro botões. Outra coisa que eu não sei por que, que fizeram, mas foi aquele tal de Wii Balance Board. Que foi lançado junto com esse jogo aqui, Wii Fit. Onde ambos focavam em exercícios aeróbicos e em dança. Possuindo várias coisas para saúde, como por exemplo, sensores de pressão. Também ligado nessa qualidade de vida do usuário, Satoru Iwata pensou que o jogador estava fazendo diversos exercícios no console. E deveria acompanhar também a sua respiração e ritmo cardíaco. Pensando nisso fizeram um sensor de vitalidade do Nintendo Wii. Que era capaz de medir o pulso e outras condições. No entanto, o dispositivo nunca foi lançado oficialmente para o grande público. Servindo mesmo de testes internos. Já que parte da tecnologia foi utilizada depois em outros sistemas. O Nintendo Wii também teve seu modelo redesenhado. De um custo mais reduzido. Que foi batizado de Family Edition. Que removia a retrocompatibilidade com o Nintendo Gamecube. E também outros recursos menores. Enquanto o modelo tradicional custava 200 dólares, essa edição era vendida por 150 dólares, saindo em agosto de 2011, já no final da vida do Wii. Além dele, a Nintendo também lançou o Wii Mini, que além de também remover as funcionalidades do Gamecube, tirava também a placa do Wii Fit e também o um slot de cartão SD. Essa edição especial saiu em 2012, quando a Nintendo já havia lançado o sucessor do Wii o Nintendo Wii U, e como ele também não possuía a potência dos demais concorrentes de mercado, tiveram que inovar de outras maneiras, começando pelo chamado menu Wii que trazia diferentes canais de acesso e todas as funcionalidades do console o videogame trazia atalhos como o Disc Channel que dava acesso a títulos do Gamecube a partir do leitor do console o canal Mi que permitia avatares chamados Mi o Photo Channel usado para visualizar e editar fotos armazenadas no cartão SD Wii Shop Channel, para comprar novos jogos e aplicativos Além do Internet Channel e seus navegadores O Wii também suportava a conectividade sem fio com o Nintendo DS Sem precisar comprar nenhum acessório adicional Esse pareamento permitia que o jogador usasse o microfone E a tela sensível ao toque do Nintendo DS Como entrada nos jogos do Wii O primeiro jogo que utilizou o recurso Nintendo DS Wii foi Pokémon Battle Revolution. Falando em Pokémon, os jogadores com os games Pokémon Diamond ou Pearl do Nintendo DS podiam batalhar no Nintendo Wii, utilizando o DS como controle. O Nintendo Wii teve a seu dispor aplicativos e streamings que ajudaram os usuários numa época em que quase não existia Smart TVs. O sistema já trazia uma boa variedade desses aplicativos de streaming como Netflix, Hulu, YouTube, Amazon Prime Video e até a Crunchyroll o lançamento do Nintendo Wii acabou sendo excelente e surpreendente dentro da indústria só para você ter uma ideia com cerca de um ano de mercado o console já havia vendido quase 18 milhões de unidades ou seja 6 milhões a mais que o Nintendo Gamecube isso em todo o seu tempo de vida dois anos depois e o anunciou na Games developers conference que o Wii já tinha passado das 50 milhões de unidades vendidas no final de 2009 veio o anúncio que colocou de uma vez por todas a Nintendo como a gigante que sempre foi a companhia anunciou que o Nintendo DS já tinha vendido 125 milhões de unidades e o Nintendo Wii 67 milhões liderando assim tanto os portáteis como os consoles caseiros na sétima geração tanto que no ano de 2010 a Sony e a Microsoft lançaram respectivamente o Playstation Move e o Kinect que também apostavam nos sensores de movimento e eram claramente inspirados no que a Nintendo havia feito as vendas do Wii tiveram uma pequena baixa nesse período porém por volta de 2013 o Wii já havia passado da incrível marca de 100 milhões de unidades vendidas e estava muito longe das demais concorrentes para ser alcançado o nintendo Wii foi descontinuado em 2013 e em 2016 a nintendo divulgou o que seriam os números finais do console totalizando 101 milhões e 630 mil unidades Vendidas no mundo todo. E se tornando o quarto console mais vendido de todos os tempos. E o console caseiro da Nintendo mais vendido da história. Pelo menos até aquele momento. Pois o Nintendo Switch caminha para passar esse número em breve. O Nintendo foi um sucesso inesperado da Nintendo. Seguindo por um caminho totalmente diferente das demais concorrentes. E que deu muito certo. Mas se não desse certo também, com certeza... Era o fim da empresa Esse é mais um capítulo da história da Nintendo Mas eu quero saber de você Qual a sua história com o Nintendo Wii Você gosta? Você não gosta? Porque ele é 880 né? Ou você gosta ou você odeia Eu tô muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Diz aí nos comentários Qual o jogo de Wii que você mais gosta Ou que mais odeia Ah e não se esquece